Pardo, senhor, irmão, pardo, é, boa tarde Senhor, irmão. Boa tarde. Ontem eu estava assistindo a escola bíblica animada, na escola bíblica dos obreiros. É, eu fui me perguntando se era eu que estava fria ou se era o povo lá que estava frio, assistindo, né? É, que, totalmente diferente dos outros anos que eu vi. Deus se fazendo presente aquele negócio parado, gelado, congelado, tanto como os irmãos, como o povo da das bancas estava assim, eu percebi, eu senti, eu senti isso, e os cantores também estavam louvando aquele louvor sem som. e tá em todo canto está nisso, né? na nossa, na nossa igreja está tá se vendo isso, por quê? porque são é, muitos i, é, irmãos que estão lá na frente obreiro presbítero esse povo né ele, esses irmãos eles acho que já é instruído pelos pastores é, impedindo de Deus operar na igreja na casa de Deus né N não que quando Deus quer fazer não tem esse negócio né Deus ele faz e pronto quando ele quer fazer não tem ninguém quem impeça a palavra é essa não tem ninguém quem peça. E eu pensei, e há uns tempos atrás, há uns tempos para cá, eu estou percebendo que está sendo feito isso, né? Sendo impedido de os vasos de Deus operar na casa de Deus. Como eu já, já vi aqui, que um presbítero uma vez falou, né? Que mesmo ele sabendo que é Deus que está usando o vaso, o irmão tem que esperar, o vaso tem que esperar ele dar a palavra para depois Deus se revelar. Quer dizer, é, Deus está sendo dominado por ele, né? Que ele impedindo, né? Fica aí, Jesus, porque o se Senhor só vai se revelar quando eu parar de dar a palavra. E ele falou mais assim, e mesmo eu sabendo, tendo certeza que é Deus que está usando o vaso. Ele disse isso uma vez no público, né? Um presbítero aqui falou isso. E já vi o relato de muitas irmãs, muito uma irmã falou para mim que chorando, né? Dizendo que não pediu né, para ser profeta. Mas a Bíblia não fala que a gente procure os dons, né, os dons espirituais. Deu lugar para Deus operar nas nossas vidas. E a irmã chorando porque Deus usou ela e um presbítero, um pastor que mandou ela sentar, e disse que não era Deus que estava falando. E eu disse a ela que ela permanecesse no lugar dela, porque se ela esfriasse, né, ia ser pior para a vida espiritual dela, né, ia ser pior para a vida espiritual dela, que ela permanecesse, porque Deus ia requerer né, dele que estava fazendo isso, botando a mão no vaso de Deus e dizendo que não é Deus, e sendo Deus. E que ela permanecesse na posição, que se ela se ela jejum, consagra e procura, e dando lugar a Deus, e, e a Bíblia fala que os dons espiritual estão aí, né? Só então, basta nós dar o um lugar para Deus operar. E aqui está nessa mesma situação. Aí depois reclama que não tem, que Deus não está operando. Deus ele opera em qualquer lugar, assim a gente dê lugar, até na nossa casa. Se a gente der lugar, ele opera, né? E eu sei que muitos vasos de Deus sofrendo, há os cultos na igreja sofrendo, porque agora é só desfile de moda, realmente celular, né é, só se preocupa em tirar selfie em, em grupos para postar no zap, para postar no, no face no Instagram e essas coisas, aí a, fica, a Bíblia fica de lado e o celular na mão só digitando, né? Aí já começa por aí sem a presença de Deus, não é que a tecnologia seja pecado, mas tem tudo tem hora, né? De, se, se, de você se utilizar daquilo ali. Aí fica difícil de Deus é, operar dessa maneira, fica difícil. E o que eu vi ontem foi um culto totalmente frio, né? Aquele negócio frio pela misericórdia de Deus, Deus ainda salvou vidas, que é o mais importante. Né? Deus ainda salvou cinco almas. Mas eu vi totalmente aquela coisa, totalmente de diferente, né? Até a feição do, do, do, do, do pastor, eu achei totalmente a fisionomia dele diferente. Ele estava totalmente diferente, é ontem e tá essas coisas né Deus impedindo de Deus operar na casa dele muitos estão muitos estão fazendo isso e fica é, o o pregador querendo animar o povo né animar porque manda vendo que o povo não está mais é, dando lugar por tanta opressão por tanta coisa que tem tem a gente tem visto e ouvido, aí o povo estão se trancando, né, estão se trancando, porque muitas coisas não, eles impedindo, né, se manda sentar, feito aqui já aconteceu de Deus usar uma irmã no meio de, no, no, no dia de instrução, e ele mandar o irmão ir lá, mandar a irmã se sentar para a irmã se alegrar sentada na banca, porque ele não queria ouvir, porque ele estava dando uma palavra. Aí fica difícil, eu estranho muito isso, porque eu sou de um tempo de ver Deus levantar os seus vasos e o que está lá na frente parar ouvir ouvir. Né? Se for de Deus, glória a Deus. E se não for, for do vaso, Deus vai requerer do vaso, né? Porque está profetizando em nome de Deus, dizendo que é Deus sem ser Deus. Mas a gente estamos vendo isso em todo canto na nossa igreja, aqui dentro de Pernambuco, a gente estamos vendo vários relatos de várias irmãs Dizendo isso, né, que está acontecendo essa situação na nossa igreja. E, e como eu vi um, um é, o irmão falando aí, que na arena lá, o, o pastor disse para o, o, o irmão que estava maestrando lá, para ele chorar. Porque da outra vez, o irmão sentiu, não é que Deus não estava, sentiu a presença de Deus. Deus realmente, o povo realmente estava dando lugar. E dessa vez, o povo for, for desfilar, né, foi para desfilar, foi para desfilar... Foram para andar, não foram para realmente cultuar a Deus. Não era que o irmão não estava com a presença, não estava sentindo, não, tava com, não tinha Deus na vida ali, né? Ele não estava sentindo, é, vendo, vendo que aquele negócio estava gelado ali, parado. Ele ia chorar por quê, né? Por que ele ia chorar ali, né? Porque o irmão estava mandando ele chorar para comover o povo que ele acha que da outra vez o irmão chorou para comover o povo, aí ficou aquela, ficou aquela imagem bonita, mas ali a gente viu, a gente sentiu que Deus estava ali, né? que realmente Deus estava se fazendo presente ali, e na vida do irmão ficou aquela imagem, então ele queria que aquilo se repetisse de novo, né? mas não é assim né que a coisa Sim. funciona com Deus, não é assim, né? mandar eu chorar, eu me alegrar, sem, sem ser Deus que tocou em mim para fazer isso, né? É feito uma certa vez que eu fui sair aqui no jogral aqui, a, que a pessoa que estava na frente disse que era para a gente, se a gente tivesse, viesse aquela vontade é, de a gente se alegrar, de a gente falar em línguas estranhas, a gente trancasse. Não fizesse isso porque ia acabar com o jogral, ia acabar a igreja toda ia se alegrar e ninguém ouvia mais do jogral. E eu sou de um tempo que quando eu saía em jogral, era Deus se fazia presente, o fogo descia e, e estava ali a porta aberta para nós é, dar o lugar e Deus se fazer presente. Né? E até isso está é, sendo proibido. Né? Aí fica aquela coisa seca, só falando, só fazendo o gesto e a presença de Deus, nada, né, aí fica difícil, como é que fica, fica difícil um negócio desse, né, eu não sei como é que tá, é um negócio, é a palavra bem doido, viu, a palavra que eu escolhi foi essa, se é certo ou se não é errado, é a palavra bem doida, é essa palavra aí, de ser proibido de Deus trabalhar, de Deus agir, de você é, falar os dons espirituais que Deus lhe deu. Não, aí você tranque ali, se tranque. Não. Eu primeiro deixa o povo vir. Aí depois Deus operar. Primeiro, primeiro se vem Deus. Primeiro se vem Ele na frente. Né? Primeiro é Ele. Aquilo ali é para exaltar o nome de Deus, não é exaltar o nome do homem. Mas a gente estamos vendo nesses dias adoração ao homem. Aqui na Terra, a Bíblia fala que não podemos nem adorar nem pai, nem mãe, nem filho. Mas estamos, estamos num tempo de uma adoração terrível, né? Só falta fazer o santo daquela pessoa e botar lá no altar para a gente ir lá adorar ele, né? Como faz a, a Igreja Católica, né? Que tem vários tipos de santo, que é tanto santo que não sabe qual é o santo que adora, né? E a gente sabemos que a Bíblia fala, não adorar pai, mãe, nem filho, só adorar a Jesus. A Bíblia fala sobre isso aí. Só adorar, a única adoração é só para Ele. Tudo que nós temos aqui é para Deus. Nada que a gente temos aqui, que a gente conquistou, foi pela misericórdia dEle. Então, a adoração é só a Ele. E como está se vendo essa adoração no meio do povo de Deus... Né? Adoração homem aqui na terra Aí a gente está movendo esse, é, esse gelo na, No templo né? No templo O povo reprimido Que não pode, não pode mais se levantar para Deus usar Para profetizar Não pode mais É só eles que estão tá com a palavra É só eles que falam é só eles que estão certo E oprimindo o povo né? Estamos vivendo no tempo de Estamos sendo oprimidos A palavra é essa não tem mais a liberdade o Espírito Santo de Deus operar no meio de nós aí por isso que a gente está vendo assim vou vou, vou para uma festa vou para um culto mas é só a gente só está vendo só vendo mesmo ali a, a adoração ao homem é o, o louvor só para o homem não tem aquele louvor mais aquela adoração a Deus realmente aí fica difícil né Aí fica difícil, aí grita com o povo, né? A culpa é do povo, ah, né? A culpa é você que tá lá na frente liderando e está oprimindo, proibindo muita, muita coisa, né? O proibindo de Deus operar e os irmãos estão... A palavra é medo, né? Medo. E estão se trancando, né? Vários depoimentos que eu já vi, várias pessoas falando que fica com medo, né? Aí não ora mais, não consagra mais, né? Aquela oração ali e fica só a palavra daquele que tá ali na frente falando. Só fica só a palavra daquele que tá ali na frente falando e... Pegue na mão, levante, né? Fica um teatro no meio da igreja que está lá na frente. Pegue na mão, dê glória. Porque quem já, quem já viu ninguém mandar você dar glória, você tem que a glória sair dentro de você, né, a alegria ali, o Espírito Santo de Deus, né? Para ver se o povo, para ver se desperta, né, mas foi tanta coisa sendo, tá sendo tanta coisa proibida, né, proibir as coisas erradas, as coisas que não estão tá na palavra de Deus, mas aquilo que está na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus operar, línguas estranhas, Deus falar, Deus renovar, Deus batizar, né? Deus estar Deus tá ali presente ali, o vaso de Deus, Deus se utilizar, o seu vaso ser usado no meio da igreja, e o povo ouvir Deus falar, não estamos mais vendo isso. Quando a gente vê, né? é, é um negócio, está sendo um negócio muito sério. Né? Negócio muito sério, aí a gente tá, como eu ouvi o culto de ontem, aquela coisa parada, né, aquela coisa é, sem vida, né, a palavra é essa, sem vida, mas vamos permanecer na presença do Senhor Jesus, porque os dias são difíceis mesmo, a Bíblia não fala que os dias são difíceis? para aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, a palavra de Deus é essa, aí a gente está nos vendo se cumprindo, não é lá no mundo não, porque lá no mundo a gente já sabe como é que está, é no nosso meio, né, é no nosso meio, e essas pessoas que vivem adorando o homem aqui na terra, que se Deus alivie o homem cai, aí muitos que estão adorando a ele vão cair também, né vão cair, Vão cair vai ser difícil de se levantar de novo. Por isso que você deve de adorar a Deus e segurar é, as palavras em Deus. A palavra em Deus e estar firme diante de Deus. Né? Olhe para Jesus, o seu alvo é Jesus, é Ele. É ele, porque a gente estamos aqui na terra, seja pastor, seja quem for, está na Terra ainda está fardado a errar pecar não está isento disso não porque quando se você tiver isento disso tudo Jesus lhe leva ele lhe leva daqui né, por para você não ser contaminado mais aqui na Terra mas enquanto tivemos aqui esses homens de esses homens que Deus que que Deus preparou que Deus separou é, ele não está exemplo de falhar, de fazer as coisas erradas, não. Se abrir a brecha, eles vão errar também, igual a gente. É, a palavra não é só é para quem está no banco, não. A palavra é lá para quem está lá na frente. Uma certa irmã que já dorme no Senhor, Deus usou ela aqui e disse que tinha lama do público até a porta. O presbítero pegou levantou a igreja em oração, deixou ela falando... Ela disse, se fosse alguém de fora que tivesse vindo aqui falar isso, talvez deixasse. Mas como é, eu não, não, não tenho crédito, mas eu posso não estar tá mais aqui entre vocês. Mas quem tiver vivo vai ver o cumprimento dessa palavra que, que, que não é minha. Que eu só estou transmitindo, sou um canal que estou transmitindo, vão ver... Muitos vão ver essa palavra sendo se cumprida e todos aqui viu já essa palavra sendo se cumprida muito presbítero em pecado lá em cima e Deus tirar a capa e vinha à tona e a palavra de Deus e muitos que não a, passaram a não acreditar por causa que o irmão fez isso com a com, com essa coitada dessa irmã que ela era proibida de de ir lá para cima e profetizar para os irmãos que vinha de, de que vinha ela, os irmãos faziam uma barreira né, na frente, mandava o pastor fazer uma, fazer uma barreira para essa irmã não ir lá entregar a palavra, porque ela ia lá entregar a palavra ao irmão, né? Porque o irmão era lá do público e não podia, né? E hoje a gente vê, essa irmã dorme no Senhor, mas a gente tá vendo, já viu muitos se cumprir, essa palavra se cumpriu aqui, muitos caírem. Aí muitos disseram, né? Olha aí, a palavra da Deus usando a irmã, que foi impedido e hoje a gente estamos vendo muitos caindo mesmo. A lama que ela falou do público até a porta, aí se cumpriu na palavra de Deus, né? Tocou, disse que não era mentira, disse que não era Deus, né? E levantou a igreja em oração e deixou a irmã falando só e hoje a gente estamos vendo. E ela disse ainda, ela disse, eu não vou estar tá mais aqui. Mas quem vai estar tá vendo e ouvindo essa palavra aqui vai ver o cumprimento dela. Aí vamos ver se foi Deus que falou através de mim ou não. A paz do Senhor, servo de Deus. Minha irmã, é um relato como esse que a senhora está fazendo, é o relato que muitas irmãs de círculo de oração, muitos obreiros gostariam de fazer. Oxalá que Deus levantasse mais mulheres, Dispostas a colocar a verdade com tanta sensatez, com tanta tranquilidade, com tanto respeito, como a senhora coloca. Que Deus lhe abençoe grandemente. Né? Entre tanta coisa, tantas, tantos fatos, tantas coisas que a senhora relata, a senhora diz que o pregador o dirigente faz um esforço tremendo para animar o culto. É verdade, a gente vem vendo observando isso dentro da nossa igreja há muitos anos, irmã. Pelo menos nesses últimos 20 anos. Eu lembro-me que, quando a senhora repete aí várias vezes, que calaram os profetas, né? que querem suplantar o operar de Deus na igreja, quando por ocasião né, da, do culto em que o atual presidente assumiu, em que o pastor Leôncio fez a passagem para ele, Deus usou ali próximo ao púlpito, somente as pessoas que estavam próximo ao púlpito ouviram, Deus levantou uma irmã tremendamente dizendo, não é hora de passar a minha igreja. E falou outras coisas. E o gestor Simas Dias, que estava ali presente, disse o seguinte, levantou-se e disse, esse tipo de profecia a gente come com farinha. E de lá para cá parece que eles vêm comendo mesmo as profecias com farinha, porque calaram os profetas, a gente não vê milagres, a gente não vê as meninices, porque quando a gente vê a história da igreja primitiva, onde aconteceu o operar do Espírito de Deus, aconteceu as meninices. Mas cabe aos líderes amorosos, piedosos, sábios e inteligentes, cheios do Espírito Santo de Deus, orientar os vasos, os instrumentos que Deus usa, e não tolhir, tirar o operar de Deus como vem acontecendo. A senhora tem razão, né? quando repete várias vezes sobre a opressão, e eu lhe digo, vou mais além digo, que a opressão e o sectarismo promovido dentro da nossa IADPE, nessa gestão atual, há 20 anos, tem impedido Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. E a senhora diz aí, eu quero ratificar, serva de Deus, que a culpa não é das ovelhas, eu venho dizendo isso sempre e torno a repetir, a culpa não é das ovelhas, a culpa é da liderança de líderes doentes, enfermos, líderes que estão podres como uma chaga, como uma ferida, do alto da cabeça à planta do pé, conforme diz o profeta Isaías no seu capítulo 1 São homens que levantam as suas mãos ensanguentadas, mãos assassinas de matar ovelhas, de matar profetas. Mas a internet está aí, eles calaram e mataram os profetas, mas não vão calar as redes sociais que estão denunciando, essa atitude de terror, de imposição, de medo, de dissimulação e de mentira, disseminada dentro da nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, e nós vemos aí o grau de espiritualidade lá embaixo, apenas mensagens formalistas, mensagens requentadas, mensagens que usam apenas o erro das ovelhas para bater na Igreja do Senhor, como aconteceu no último